Fala galera, meu nome é Aline Santana e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o primeiro feijão da sua vida. Você não sabe fazer feijão? Não tem ideia, não tem noção como se faz. Quer dicas? Então vem comigo, cara. Vem comigo porque hoje vocês vão fazer um feijão maravilhoso. Vamos lá! Primeira coisa que vocês devem fazer, é muito importante, separar o feijão. Por quê? Se você não separar, você vai comer pedaço de milho, pedaço de, de pedra, pedaço de qualquer outra coisa, feijão podre. Então é muito importante você sempre separar todo o feijão antes de cozinhar. Você sabe fazer feijão? Você bota na água, ferve no queijo e tá pronto. <risos> Você não sabe nada, Fernanda. Depois que vocês separarem o feijão, vocês vão colocar ele em um pote e vão deixar de molho durante umas 3 horas antes de cozinhar o feijão. Vocês podem colocar um pouco de vinagre se vocês forem fazer no mesmo dia. tá? Separou o feijão? Bonitinho! Tirou os negócios de milho, tirou as pedras, tirou o feijão estragado, tirou tudo, deixou de molho. Agora vocês vão colocar dentro da panela de pressão, aqui ó, bota aqui dentro, tudo. Colocou o feijão na panela de pressão, vocês vão colocar água, normalmente vocês vão colocar dois ou três dedos de água. Acima do feijão que vocês botaram na panela, tá? Vocês colocaram a água na panela de pressão, vocês vão colocar no fogo, tá? Até começar a fazer. Ó, esse barulho que eu tava falando pra vocês, né, tá vendo? Esse barulho, vocês contam 15 minutos 15, 20, normalmente eu deixo 15, tá? E aí depois vocês tiram. Com cuidado, pelo amor de Deus. Vamos colocar água em cima da panela E levantando esse negócio Sempre o lado onde você não está, senão você vai se queimar feio Agora que vocês já cozinharam o feijão, vocês vão pegar uma panela Colocar um fio só de óleo e um pouco de alho já picado. Se pronto, prontos, sabe? Vou deixar fritar um pouquinho. Fritou o alho, não colocar o feijão. E um pouco de alho. Ó, dessa forma aqui, ó. Coloque sal a gosto Só coloco só um pouco só Linguiça calabresa picada Para fazer o feijão, normalmente eu uso esse tempero aqui, ó, quitano, caldo em pó Sabor carne, tá? Ó. Colocar isso daqui. vocês podem colocar gosto, tá gente? Esse temperozinho aqui. Eu coloco tudo. Eu tô meio louca das ideias. Agora, uma dica importante, tá? Se vocês verem que o feijão, ele está bem ralinho assim, pra você engrossar o feijão, Ó, vocês vão colocar o grão do feijão e vão amassar. Deixar bem amassadinho, como se fosse uma papinha de neném. Ó, ó como vai ficar. Tá vendo? Vocês coloquem aqui na panela de novo. Se já estiver borbulhando, eu vou colocar cheiro verde e salsinha. Eu sempre coloco é, bem depois porque é só pra dar um gosto, entendeu? Então eu não quero que fique que murcha. Então eu coloco só quando tá pronto. Ó. Oh. Olha que lindo esse feijão! Maravilhoso, né? Gente, eu vou fazer uma loucura agora, mas é só pra vocês aprenderem, tá? Olha a quantidade de sal. Tá vendo? Olha o que eu vou fazer. Você viu quanto sal eu botei, gente? Por que, que eu fiz isso? Porque no começo eu fazia isso. E o Fernando já comeu muito feijão salgado, né, mamãe? Fala assim. Agora eu vou ensinar pra vocês uma dica Pra caso vocês exagerarem no sal, vocês conseguirem tirar o sal do feijão. Pra vocês tirarem o sal do feijão, vocês vão tirando o caldo e colocando mais água até diminuir o sal, entendeu? É isso que vocês vão fazer. Isso é, uma dica, se vocês salgarem o feijão, não se preocupe, não é pra comer feijão salgado não, que nem o Fernando e eu fazia, tá? Só vocês fazerem isso, que aí vocês conseguem comer um feijão maravilhoso e acertar o feijão de novo eu não sei se vocês perceberam, mas eu não fiz todo o feijão né? eu coloquei um quilo de feijão, só que eu fiz o quê? só duas, três conchas, por quê? normalmente eu faço um quilo de feijão e aí eu coloco nesses potinhos mesmo, tá? esses potinhos da Qualy, se vocês tiverem um potinho que não seja tão pobre que nem os pelos Sejam aqueles comprados, vocês podem também Mas normalmente eu uso o potinho da Qualy Porque aí eu já coloco já Porque normalmente é o que eu e o Fernando Comem, a gente come um potinho Da Qualy por dia Pego o feijão Coloco nos potinhos De manteiga Eita, não vai pra cair Feijão Coloco tudo nos potinhos e depois eu boto no congelador esses potinhos aqui. Eu faço feijão já para a semana inteira, entendeu? Eu não preciso ficar cozinhando feijão todo dia. Isso facilita bastante o seu dia a dia na cozinha também. Então, para vocês terem a média exata. Um quilo de feijão dá 5 potes de manteiga. Ou seja, dá para 5 dias feijão. Tá bom. E aí esses feijões vocês temperam na hora, entendeu? Vocês deixam só o grão aqui, tempera na hora e vai ficar como se você tivesse cozinhado naquele dia. Fazer um pedido, hein? pessoal da Qualy, que faz manteiga podia fazer esses potinho mais desenhado, né, mais bonito, mais maravilhoso, porque aí a gente usava pra outras coisas. Eu, por exemplo, uso pra tudo. Adoro pote de manteiga, pote de, pote de, de margarina, pote de, de sorvete. Ixi, eu uso tudo. Não tô nem aí, não tô nem aí, que é feio, não tô nem aí, gente. Qual é o problema? Qual é o problema? O importante é ser feliz. eu e o Fernando no Instagram e segue também a nossa página no Facebook. Também não esqueça de entrar no nosso blog. Agora com meu feijãozinho fantástico. Então um beijo e até o próximo vídeo.